Oi, águas cinzas, uma visão geral do sistema e o caminho das águas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Muito bem-vindos. Chuvinha chegou, a terra está molhada, né? tudo funcionando bem. Mas vocês sabem, a gente está lá atrás ainda. Estamos fazendo o passo a passo do sistema. O que, que a gente vai ver hoje? Semana passada a gente viu que uma parte do sistema estava com muita larva de mosquito. Como é que a gente pode resolver isso? Uma das possibilidades é preencher com pedra, né, com seixo rolado, aquela parte de maneira que a água fique abaixo da, da superfície, porque aí não tem como o mosquito colocar os ovinhos por ali. Ou então a gente vai ver isso quando o sistema está funcionando, quando chega muita água, com o uso da máquina de lavar, então o nível da água sobe e fica acima da, das pedras. Então o mosquito pode colocar o, os ovinhos ali? Pode. Mas ao longo do dia, duas, três, quatro horas depois, essa água já vai baixando, porque ela vai passando pelo sistema e aí ela fica abaixo da superfície e o que tinha de larvinha ali ou de ovinho vai se embora. Legal? Vamos acompanhar isso, vamos acompanhar o caminho das águas, então, filtro, filtro biológico, é, brejinho, passa para o vaso de baixo, corguinho, passa junta com a água da, da cozinha, né, na, naquela bacia, passa por um novo brejinho, passa pelo filtro de areia, o segundo filtro de areia entra na bombona. Vamos acompanhar esse processo. Vamos ver também os aguapés, que eu havia comentado no vídeo passado. Então, mostrar para vocês que as folhas do, do aguapé, elas vão é, morrendo, né? e nisso ela se solta e vai para o fundo. Tudo bem, né? só que vai acumular muita matéria por ali, eventualmente também vai formar uma película que dificulta a passagem da água, ou então vai acumular no fundo do lago, é, e vai ficar... Um lodo ali no fundo, nem sempre é interessante isso. Ou de quando em quando tem que limpar é, esse sistema todo. Legal, mas vamos dar uma olhada, prontinho o antigo laguinho, né? Aquela bacia já preenchida com seixos rolados. Talvez eu ainda tenha que colocar um pouco mais que aquela parte tá um pouquinho mais alta do que essa aqui. Eu vou ver como é que o efluente vai se baixar e ficar as pedras acima do nível d'água, ok, sem problema. Se não, eu coloco um pouco mais de pedra. Eu não quero mais a água na superfície, nesse pedaço. Resolvido o problema da problema não, mas resolvido o desenvolvimento excessivo das larvas. Agora é encher novamente, é, mudei de lugar a banheirinha dos passarinhos estava aqui, botei ali na frente uns aguapés, eu ainda estou pensando se esses aguapés eu vou utilizar por ali ou se eu vou mudar a vegetação. Vamos ver, deixa eu Mato tá. Opa. O tempo tá fechando um pouco. Talvez a gente tenha uma chuvinha hoje ainda. Seria muito bem-vinda. Deixa eu aproveitar e baixar um pouco esse nível aqui para chegar um pouquinho de água. Ok. Então basta eu abaixar aquele caminho que a água ali do brazinho já começa a fluir para cá até estabilizar no mesmo nível os dois recipientes enquanto isso vamos acompanhar aqui o caminho da água no corguinho Uhul. Oh, que belezinha a água vem vindo pelo cordinho, vai passando pelos obstáculos, umas folhinhas, umas pedrinhas que vão acumulando, com o tempo isso daqui vai formar uma crostinha e aí eu vou ver se eu vou deixar ou se eu vou limpar, dá para plantar umas, umas florzinhas aqui também. Então vamos ver como é que eu, que eu vou tratar isso. Mas por hora vamos acompanhar o caminho das águas. É como se de repente começasse a chover muito na cabeceira, né? E aí vem aquela, aquela língua d'água perigoso em, em algumas cachoeiras, né? Ah, fala a verdade, é muito legal acompanhar essas coisas, né? E olha, como acontece de, de ir sedimentando muita coisa, é folha, folha que aí vai, vai degradando, matéria orgânica que vai de, degradando, é poeira que vai chegando por aqui, né? e, e vai sendo segura pela água e aí vai, vai depo, depositando no fundo. É a argila que estava no meio das pedras. E aí vai para o fundo também. Olha lá, a água chegando. Uh, uma corredeirinha. <risos> é, é muito divertido. Prontinho. Então a água já... Começa a fazer seu caminho, já vai preencher tudo aqui outra vez, e à medida que a água vai sendo utilizada, né, banho, roupa e tudo mais, de hoje para amanhã já deve estar cheio novamente. Vamos acompanhar o funcionamento do sistema, está chegando refluente o sifão bel começou a, a trabalhar, está fazendo esvaziamento dos dois filtros. Olha só uma quantidade legal de afluente chegando por aqui. Ele dispersa por essa primeira cama. O nível já está subindo bastante aqui do laguinho porque eu deixei o nível mais alto. Já mostro para vocês. Aqui nunca sobe o nível, deixa eu tirar as folhas aqui para facilitar a visualização, no que vai subindo o nível do brejinho, o brejinho acaba lançando água para a piscina de passarinho, então essas plantinhas aqui, um lírio do brejo, eu já vou tirá-los daqui, vou transplantá-los, eu não sei se eu se eu deixo eles aqui mesmo ou se eu levo para a parte de baixo. Olha aqui o efluente já chegando. Ah, é muito legal. Em acompanhar isso. Ok. Então, a partir daqui, ele vai encher a piscina do, dos passarinhos. Aqui por baixo, ele vai chegar... Olha a quantidade legal de efluente que está chegando por aqui. É aqui que eu controlo o nível do laguinho ali em cima, do brejinho ali em cima. Então está fazendo a drenagem do efluente, passando pelo corguinho, do corguinho chega nesse primeiro vaso, Eu já estou com mais pedra ali para acabar de, de preencher, né? aqui é onde estavam as larvas, elas já não estão mais presentes. Vai encher por aqui, vai passar por essa cama de pedras, vai passar pela areia, vai melejar por aqui, vai encher essa parte e vai sair ali no, no bico. Eu já volto para mostrar o nível do laguinho. Uma vista lateral do sistema dá para a gente ver a água... Vertendo ali em cima, no, no primeiro brejinho A gente consegue acompanhar o efluente chegando no corguinho. Olha a corredeirazinha que se forma. Ok. A gente ouve o sifão encerrando o trabalho. Um pouco de ar está entrando, daqui a pouco o sistema interrompe. Olha só o nível do brejinho, ele está mais alto, mas daqui a pouco, na hora que parar de, de entrar o efluente, esse nível vai baixar porque está sendo drenado. Olha a quantidade grande de água que está que vertendo ali pelo dreno. e já começa a querer melejar nesse pedaço aqui ó, da areia olha aqui umas pocinhas se formando o efluente todo está passando pelas pedras então as pedras vão retendo um pouco esse efluente assim como a areia e nesse processo vai acontecendo também a filtragem olha que o nível aumentando um pouco e aparecendo, dá até para brincar de fazer uns laguinhos aqui no, no meio, que aí depois que o efluente passar, essa água vai baixar outra vez, então dá para fazer essa brincadeira, né subida e descida, olha o nível, como é que já aumentou bastante. Então, isso não é para acontecer o tempo todo. Porque o sifão, ele agora interrompeu a passagem do efluente. Então vai encher os dois filtros primeiro. Então são ali uns 150 litros de água que, que cabem até o, o sifão começar a trabalhar. E quando ele trabalhar, ele vai liberar esses 150 litros, tudo de uma vez, aqui para todo o sistema. Então vai chegar muito rápido o efluente, vai subir, demora um pouco... Até passar por todo o sistema. E aí o um nível abaixo outra vez. E nisso dá pra gente brincar um monte de coisa, né? Esse daqui eu vou colocar um pouco mais de, de pedra. Que é para continuar essa mesma brincadeira. Olha ó, um laguinho se formando por aqui. Aí mosquito vai chegar aqui e tudo mais e vai colocar os ovos? Sim. Durante uma ou duas horas esse laguinho vai estar presente, mas depois o um nível baixo outra vez e aí acabou-se ovo e larva do, do mosquito, não dá tempo para o desenvolvimento dele. Olha só, aqui já está já melejando bastante e começa a chegar nessa terceira parte. Olha só a qualidade da água. A gente não vê larvas. Por aqui, como a gente viu no outro vídeo. Aí aqui a gente já tem uma aguinha clarinha. E os aguapés que estavam lá no primeiro laguinho, já trouxe eles para cá. <risos> ok. Vamos agora lavar um pouco mais de pedra, que ela vem para cá. E aí então, legal? É, fica o convite para vocês, já convidei de outras vezes, vou voltar a convidar. Primeiro, dá um joinha, um like, um gostei, aperta aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos, né? é legal esparramar as informações. Ah, e, e as informações e as práticas, né, a gente vê numa sequência, da... então, se você tá fazendo alguma coisa disso aí na tua casa, começa a divulgar também, ah, não importa, ah, meu sistema não tá muito bom, dane-se, faz, você tá fazendo, conta pro outro, vai servir para alguém, ah, mas eu ainda não estou muito confiante, tem problema, conta, manda pra gente, entra lá no grupo, ali, no... a descrição tá no link, se tiver legal, a gente fala. Se tiver é, que fazer algumas melhorias, a gente fala. Se a gente não souber, a gente procura junto. Né? Mas divulga as coisas. É importante você fazer. você está fazendo, é melhor do que não fazer. Né? Então, cuida das coisas aí da tua casa, antes de querer dizer da casa do outro. Então, se você está fazendo alguma coisa por aí, conta. Conta pra gente. A gente divulga no canal. Ou então abre o seu canal, faz a divulgação por lá e conta pra gente que a gente divulga o teu canal também. Beleza? É assim que a gente muda o mundo. Então por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.